No Rio de Janeiro, o jogador Hermes Moreira após contrato e assumir publicamente cegueira. É um que absurdo, esse. O jovem jogador Hermes Moreira cometeu suicídio essa noite e pegou o mundo do futebol de surpresa. Estamos de luto e em choque, disse o diretor do clube. Os gramados e o próprio clube estão de luto, oficial, por três dias pela perda precoce de um grande atleta. Para, ah, né? É esperado que ainda essa semana seu companheiro Ian Denas. Ian Benassi. Cara, já com esse cara. Cara. Putz. Cara maluco lá que me atropelou. Cara, ele era. Ele era meio maluco, né? Mas eu merecia isso. Cara, que barra. Perder alguém assim deve ser... Nossa. Será que eu ligo pra ele? Será que eu mando mensagem? Se toca Guilherme, ele nem deve lembrar que você é Ainda mais agora, eu conheço Hermes é, Calma, tá? A gente tá aqui Ai gente Ai, Ai que sensação horrível ah. Nossa, vocês acreditam que eu... Eu tive um pesadelo, eu sonhei que o... Que o tinha se matado. Amigo. Ian. Você vai ter que ser muito forte, amigo. Não. Não, não, não, não, não, não, não, não, não. Olha não Olha só, não. olha aqui. Eu queria muito que tivesse sido um pesadelo, sabe? Mas às vezes a vida prega umas peças na gente que por mais que a gente tente explicar... eu não consegue. Ele se foi? Ele se foi? Amigo, você precisa ficar bem. Fica calmo, controlado. A gente tá aqui com você, amigo. Eu, eu, eu quero ver ele. Onde é que ele tá? Eu, eu quero ver ele. Cadê ele? Ian, olha... Ele foi... Ele foi. Levaram o corpo dele pra cidade de natal, a família veio e buscou. Peraí, peraí, como assim? Quem deixou? Quem autorizou? Ai, gente, onde que eu tava? Por, por, por, que, por que, que vocês deixaram? Por que, que ninguém me chamou? Meu, a gente, não podia fazer nada. Era a família dele. Não, mas era pra ter me chamado, gente. Eu, eu, olha aqui, eu, eu deitava, eu, eu me amarrava no corpo e, e ninguém levava. Peraí, por que, que vocês não me chamaram? Por que, que deixaram ele levado? Por quê? Calma aí, calma, você precisa entender. Não, Marcos, vocês estão errados. Oh. Vocês estão errados. Vocês não deviam ter deixado isso acontecer. Vocês não podiam, gente. Ela ter impedindo isso. Ian, a gente tava preocupado com você. Você tava, <risos> poxa, mais de 24 horas dormindo por causa da medicação. Ô, oh, oh, oh. Medicação. Peraí. aí. Quanto tempo eu fiquei apagado? Que, que, que dia hoje? Ian, dormiu praticamente dois dias direto. O Hermes, inclusive, já foi sepultado. Eu sinto muito. De caquinhos, a gente tá aqui. Isso não é problema. A gente vai catar todos os caquinhos. É mesmo? É. Olha, e a gente promete não nem se importar se furar o dedo. Aí, É parte do coração ver você assim, amigo. Logo você que sempre foi tão pra cima tão solar. Talvez agora é hora de. Ser cinza pro resto da vida. Poxa, não fala isso não. não. Acredita, a sua dor também é a nossa dor. Poxa, eu tô até agora tentando, sei lá, arrumar uma explicação, encontrar alguma peça desse quebra-cabeça todo sem sentido. O Hermes, ele. Eu não sei nem o que pensar. O Hermes, ele. ele tá sendo cobrado, pô todos os lados pela família pelo clube pelos jogadores o treinador os patrocinadores igual um zumbuza em cima dele eu acho que acho que ele estava sendo cobrado até por mim mesmo ele teve um ano muito difícil nós tivemos era era do céu ao inferno Às vezes era insuportável ficar do lado dele As crises Na cama não queria ver ninguém Mas aí do nada reinava uma paz Ele... Ele deitava aqui assim no meu peito ó. E ele falava que era o melhor lugar que ele queria estar Agora ele foi embora. Amigo, depressão é muito sério. A pessoa pode estar ali feliz, brincando, se divertindo. Mas a gente não sabe o que tá passando no coração dela. Isso é muito sério. É ali que mora o perigo. Eu não imaginei que o Ernest pudesse estar com depressão. Depressão. conversava, mas... ele nunca me deu nenhum indício. Ai, meu Deus. Quantas vezes... Quantas vezes o Hermes não deve ter pedido socorro. E eu não vi. Yeah. Eu não ajudei. Yeah. Amigo olha pra mim. amigo olha pra mim. Não deixa a vida te cobrar uma conta que não é sua você precisa pensar em ficar bem Tá? sabe eu acredito que ele não pensou em nada nem ninguém antes de fazer isso mas me dói muito saber que estava perto mas ao mesmo tempo distante para não perceber que tudo isso estava acontecendo. Não vou perdoar a família do Hermes nunca. Nunca. Vocês tem noção que eu vi o Hermes morto? Eu fui a primeira pessoa que viu ele lá. Por mais que eu reze, por mais que eu peça, tá aqui ó, dentro da minha cabeça, tá aqui ó, martelando, gritando. E a família dele não teve... Não teve coragem de deixar que eu me despedisse. Vocês têm noção do, do buraco que tem dentro de mim? Vocês têm noção de como eu tô me sentindo? Amigo, você mesmo disse que a família dele não sabia de vocês e depois de ver seu estado era melhor que tenha sido assim mas você quer um conselho? guarda com você todos os momentos bons que vocês viveram todos os momentos felizes isso vai te ajudar isso vai te ajudar a superar essa fase, esse momento não vou superar isso nunca, Marcos vai. pra te falar a verdade eu... Eu nem sei como que eu vou seguir em frente. Você vai seguir em frente bem. E muito bem. Não deixe isso te afetar não, minha. Isso só vai te fazer mal. O rapaz tem razão, minha. Olha, você tem que pensar em ficar bem. Em seguir. Não foi você que uma vez falou pra mim que o tempo, o tempo é capaz de curar tudo? Então... O Hermes, ele.. Ele era o meu porto seguro. Ele me amava do jeito que eu sou. Ele nunca ligou se eu.. Se eu era um gato, se eu era um monstro. Se eu acordava de um mau humor. Pra ele nada disso fazia diferença. Isso que parece meio doido, mas é que.. Aqui... A água. A comida, o oxigênio. Isso eu preciso pra sobreviver. Mas o amor dele. Isso eu precisava pra viver. E agora que eu não tenho isso mais? foi embora e agora como é que eu fico? Ian, não fica assim poxa, é, é tudo muito recente mas olha a gente tá aqui, a gente tá do seu lado a gente tá com você Um pouco sozinho, será que eu posso? Vocês deixam? Você tá querendo que a gente vá embora? Amigo, você ficar sozinho vai ser pior. Deita, dorme. Mas a gente vai estar tá aqui com você, tá? A gente vai até preparar uma coisa pra você comer. Vai ser melhor assim. Você é a melhor companhia. Mas. Eu queria ficar um pouco sozinho pra. Pensar, pra... pra entender, pra digerir isso tudo, eu vou ficar bem. Eu só queria ficar comigo mesmo. Bom, sendo assim, promete que vai ficar bem? Se você prometer que não vai me ligar a cada dois minutos, ah, eu posso tentar. Bom, então. Eu também vou. Mas fica bem, tá? Não esquece que, mesmo de longe, a gente tá do seu lado. Vai lá, Rafa. O Henrique também precisa de você. Ele bem que queria vir, mas. Eu. Sim. Falei com ele pra esperar a poeira baixar. Mas ele te mandou um abração. O amigo, a gente tá indo. Fica bem. E eu amo muito você, tá? Amanhã eu vou pra fisioterapia e depois eu passo aqui. Você não me escapa, hein? Então tá vamos. Tá Se cuida, amigo. Te amo. Você vai é respeitar o meu espaço... Vocês esqueceram dessa vez. que Oi. Ah, então ela não está? Sem problemas, já ligo pra ela novamente mais tarde. Não, não quero deixar nenhum recado. Ah, já estou finalizando tudo aqui e creio que dentro de um mês eu já esteja no Brasil. Estou arrumando tudo e cheio de ansiedade. Mas eu não quero que ninguém além de mim fale com ela. Ah, coisa minha. Muito obrigada mais uma vez. Até breve. É impressão minha ou minha doce irmã está me evitando? Ah, Flora, você não vai fugir de mim. Será que eu posso entrar? Claro. Entra. É... Por acaso você... Você veio cobrar alguma coisa? Algum algum dano por conta do acidente? É... Você é o cara do acidente, não é? Não, eu não vim cobrar nada. Sim, eu sou... É que... Eu vi a matéria do jogador E... Assim, eu sei que a gente se conhece de uma forma meio maluca, mas não importa muito. Vocês namoravam, né? Não sabia. Enfim, eu vim ver se você precisava de alguma coisa. Um abraço, conversar, Serve um abraço. Claro. Imaginar o que o Saulo quer tanto falar comigo? Pra começar, que a gente nunca foi muito grudado, né? Talvez ele esteja precisando de alguma coisa. Bom, se for dinheiro, ele que vai pedir pra outra pessoa, né? Primeiro que eu não sou mãe. Segundo que eu não sou obrigada a dar dinheiro meu pra ele. Desde que o Saulo foi pra Europa, eu nunca me pediu um centavo. Acho que não é isso, O Saulo nunca demonstrou nenhum interesse em voltar pro Brasil? Voltar ele não é doido Saulo sempre foi muito fresco muito fragilzinho, delicado pra começar os meus pais nunca colocaram limite, né não ensinaram pra ele que ele tinha que ser forte, viril ó oh, sempre acobertaram tudo que ele era tudo que ele fazia cansei de passar vergonha com o Saul vergonha deschamosas, tá a ida dele pra Europa foi libertador tanto pra mim quanto pra ele ele tá bem lá. Voltar pra cá seria dar 500 passos pra trás. Por mais que ele não fale, acho que ele tá até construindo uma família. Enfim, que dê tudo certo. Só que ele tá ligando insistentemente, pedindo pra falar com você. E o meu estoque de desculpas está acabando. Eu vou ligar. Prometo que eu vou ligar. Se você souber de tudo, você vai cair pra trás. Caramba, que chato. Olha, eu sei que a forma que a gente se conheceu não foi a melhor, mas você não parece ser um cara legal. Eu, Pra falar a verdade, eu nem sei o que me deu pra, pra vir te procurar. até mentia no seu trabalho, falando que era um amigo pra, pra que eles me, dere, me dessem seu endereço. Cara, de verdade, eu só queria que você soubesse que eu entendo como você se sente e eu sinto muito, muito mesmo. Tem algo que eu posso fazer pra te ajudar a se sentir melhor? Um outro abraço? Vem cá, vem. Fica tudo bem. Ela quem? a minha filha. Tá na escola. Ah, tá na escola. Ah, tá, entendi. Como é que ela foi? Ela foi andando que nem uma mocinha, se arrumou e foi? Não seja é irônico, meu amor. Ela foi com a Maria. Com a Maria? Mas por que com a Maria, se sou sempre eu que levo? Você levava, meu amor. Se você faltar mais um dia de trabalho, juro pra você, meu velho. Esqueço que sou seu marido e lhe demito. Nossa, e também não precisa disso tudo, né? Fernando. Você já percebeu, aliás, você sabia que a sua mesa no trabalho está cheia de cotação, a gente não consegue nem ver por baixo. Outra coisa, se você continuar nesse ritmo de mirte para cá, mexer para lá, não vai dar certo. Você precisa mudar. Olha só, eu já estou pronto. Eu só vou colocar essa minha camisa, vou descer... Vou ficar te esperando no carro enquanto eu vou fazendo umas ligações importantes. Ei, espera aí. Vamos, vamos conversar. Não, não. Nando, olha só. Eu vou descer e não tem mais ou menos mais. Tu então vai se arrumar. Beijo pra você. Tô te esperando no carro. Meu Deus do céu. Esse povo não tem um filho pequeno, não? Ai, ah, eu fiquei tão feliz que você apareceu. Imagina como é que tem nem assim desses dias pra você, viu? Imagina, não, professora. Nesses dias difíceis, eu. Eu decidi que o meu luto vai ser eterno, mas. Vou ter que seguir em frente, né? Minha vida precisa seguir. Eu. Eu falava disso com as pessoas, as pessoas me ouviam, me entendiam. Elas também têm as vidas delas, os problemas delas. De egoísmo meu, querer que elas resolvessem os meus problemas. É, você tá certo. Você tem mais a que viver, porque só vivendo você vai cicatrizar essas feridas. Quase todas, né? Até porque eu acho que a a ferida do coração vai ficar aqui pra sempre. Não vai ficar não, Ian. Logo, logo você vai estar bem, você vai ver. Sabe o que você faz quando você ficar triste por ele? Reza. Eu li uma vez no lugar que a gente, quando reza pelas pessoas que a gente ama, elas se tornam um pontinho de estrelas lá no céu olhando pra gente. E a senhora acredita nisso, professor? Claro que não, né? Mas não me faz me sentir melhor. Já pensou se a gente pensasse que tudo que a gente vive é à toa? É em vão? Pensa sim que pode fazer bem pra você também. Agora vamos pra aula? Não, não, professora. Eu vim pra conversar com a senhora, com você. Eu não tô bem pra poder pra poder fazer aula, pra ver ninguém, agora não. Ian, tá na hora de voltar, você é o sol. Tá na hora de brilhar. Você era o sol na vida das pessoas. Você era o sol na vida de tanta gente nublada que tem por aí. Vamos lá pra nossa aula? Eu achei que você já teria saído, já. Ai, não, na verdade eu tô indo ainda. Tava preparando algumas coisas, acabei me atrasando. E o senhor não ia comigo? Rafa, não briga comigo não. Eu... Eu tô mal, tô com dor de cabeça. Tive pesadelo. Desculpa, eu não quero sair com essa cara. Ontem foi dor de cabeça. Hoje, pesadelo. Amor, o trabalho não vem atrás da gente, tá? A gente tem que correr atrás dele. Mas se você não tá se sentindo bem, espera um pouco. Quando você se sentir melhor, você vai. Eu não venho almoçar hoje, tá? Rafa, ah, não, calma aí, mas logo hoje eu ia preparar um risoto pra você, aquele que você gosta. Bom, o risoto fica pra amanhã. Tá, mas aonde você vai na hora do almoço? É que eu tenho que resolver a papelada toda da faculdade, tenho que trocar de horário. Na segunda-feira eu já tenho que estar estudando à noite, né? A gente só tem esse horário pra fazer isso. Tá, então a gente pode fazer alguma coisa mais tarde. Hoje, sete horas, na igreja, a missa de um mês de morte do Hermes. Não esquece, tá? O Ian me pediu pra preparar alguma coisa, eu fiz logo o jeito de arrumar uma missa. Muito certo. Vamos todos, tá bom? tá é... Eu... Eu te... eu te encontro, então Tá bom. Pode voltar a dormir, tá? Eu vou arrumar aqui. Se cuida. tá? Eu trabalho. Obrigado. Vai com o cabelo solto. <risos> Por quê? <risos> Oi. Nossa, tomei um susto. O ah. que, que você tá fazendo aqui? Não me avisou nada? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Eu só vim ver como você tá. Eu tô ótimo, Vitor, mas você tá com uma cara de safadinho. O que você tá aprontando, hein? Nada. Como você disse que não tava afim de ir pra missa hoje mais tarde sozinho, eu vim te fazer companhia. Quer saber se você quer ir comigo. E é importante você ir pra a do Tenho certeza que é só isso? Absoluto. Hum, tá bom, eu aceito, aceito Sim. com você. É, eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar alguns vídeos hum. que eu tô preparando pro meu canal, Aí vou postar já pra deixar tudo certinho E aí quando eu tiver pronto eu te mando mensagem pra gente ir junto Pode tá ser? Bem. Tá Então vamos indo pro trabalho e quando acabar lá eu te digo vem pra cá Tá Eu vou te avisando por mensagem também como é que eu tô aqui com os vídeos, tá? Tá Tá bom? Beijo hum. Fica bem, tá? Hum. Então eu vou lá Tá Beijo Beijo também te amo. Um beijo. beijo. E aí, pessoal? Aqui sou eu, Marquinhos, do blog Ursinhos Carinhosos. E a gente hoje vai falar de um assunto muito importante. Vamos falar do que você quer fazer. Yeah. Ian. Eu, eu vou indo nessa. já sure? é eu, eu vim só pra tirar uma força, tirar um abraço. Mas eu tô super deslocado aqui, não sei nem o que dizer. E melhor deixar você com seus amigos. Você também tem sido um bom amigo, Gui. Obrigado. Mas é que eu tô super sem graça e... Não sei muito o que dizer, como reagir. Mas a gente se fala e... Troca mensagem. Você sabe... Te agradeço muito, obrigado, obrigado, obrigado por você ter, estado do meu lado num momento tão difícil como esse E acredite, você tá sendo um bom amigo, de verdade mesmo E tá, a gente, a gente manda mensagem, obrigado, não... some não Não, relaxa. não vou sumir É, se você quiser eu posso estar cada vez mais perto Não não foi isso que eu quis dizer. Hum. Caramba, eu me atrapalha muito. Isso me intimida muito, né? Olha só. Tá tudo certo. Eu entendi justamente que você quis dizer. Tá tudo bem, viu? Obrigado, obrigado mais uma vez, de coração. Ó, se cuida e qualquer coisa me liga. Eu ligo. Beleza? Tá, então, beleza. Obrigado. Boa noite, viu? Você Quando tá chegar bem? em casa, manda não. a mensagem. Ó, Qualquer coisa... Tá, eu... beleza. Ai, gente, eu adoraria ficar mais tempo, Rafa, mas... Tô aqui, mas a cabeça tá lá na filhota. Sabe como é que é pai, né? Sim, sim. <risos> Totalmente desesperado. Hum, palhaço. E vem cá, muito legal essa sua iniciativa junto com o Ian de celebrar essa missa. Eu tenho certeza que, onde o verme estiver, ele deve estar muito feliz, porque viu que a gente realmente gostou dele. E gosta ainda. O Ian precisava disso, sabe? É, com certeza, ele precisava mesmo. Acho que fez bem pra ele, né? E Rafael, essa carinha é por quê? Ai, Henrique, né? O que mais uhum. poderia ser? Ele prometeu que viria. Até agora nada, a gente já tá indo embora. Nem pra me atender, ele serviu até agora. Você já pensou que ele pode ter pego um trabalho, você pensou nisso? Sei não, acho bem provável isso. Mas Ian, e o seu amigo? Não quis ficar mais? Hum. É, ele estava se sentindo meio deslocado, ele... Vou ah, embora, deixar um abraço, e vem cá gente, alguém falou com o Marcos, estranho ele ter passado mal justamente na saída da igreja uhum. Não, ainda bem que ele tá com o Vitor. mas sei lá né, melhor ligar? Eu ligo quando eu cheguei em casa, aliás vamos Ives, eu tô, tô um pouquinho preocupado né, com a... com a Mítica lá com a Maria Ai mãe coruja, pai coruja A cá, você tá bem? É. Bem melhor do que ontem ah, então vamos. que você precisar, você sabe que você pode contar com a gente qualquer hora, a qualquer momento. Uhum. Bom? Liga, grita, berra, que eu tô aqui, eu apareço. Tchau, Rafa. Tchau. Obrigado por vocês bom, estarem bom. do também. meu lado mais uma vez, tá? Muito obrigado, dia dinho. com Deus, viu? Dá um beijo na Então Tá. Dá um beijo na Mirthes. Beijo, dá um beijo na Mirthes. Um tá, tá bom. Vamos Até mais. Tá bom. Beijos. Hum. Rafa, obrigado, viu, obrigado por ter tido a ideia, obrigado por ter, ter passado por mais essa comigo, viu, nem sei o que seria de mim se não fosse você, os meninos, todo mundo. Amigo, você sabe que não precisa agradecer, né, eu tô aqui, todos nós estaremos aqui sempre com você, mas agora, já que o meu pai me deu um bolo, por favor, vamos fazer alguma coisa, porque tá muito cedo pra ir pra casa. Então, Rafael, mas é porque eu pensei que você ia querer... Por favor, também não vai me dar o bolo, né, já basta o Henrique ter feito isso. Tá bom, Rafael. Então tá, a gente pode fazer alguma coisa. Light, pelo amor de Deus, tá hein? Bom. Missa, eu preciso ir pra casa. Vambora! embora E E Que bom Ei. que vir aqui. Né? Ei, Henrique! Eu preciso muito, eu ver o que aconteceu. Tá? Sinto Obrigado, viu? Amor... Oi. Henrique, <risos> onde você tá? eu tava? Eu tava chegando. Aí eu me atrasei no horário, aí eu fui na igreja, só que a igreja tinha acabado a missa, tudo pálido. <risos> Henrique, você bebeu? Eu? Henrique, Henrique? Amigo, Henrique não bebeu. Desculpa, ele tá... Desculpa, dá pra ver que ele não tá muito bem, né? Eu vou levar ele pra <risos> é, faz o seguinte, Rafa, vem, vem cá, olha, eu, eu eu levo, eu levo vocês pra casa. Não, Rafa me leva. Eu, eu vale. levo. Lua de mel do Rafael. É, deixa eu segurar isso pra você. Rafa. vem cá a gente de... leva você pra Combinou, rimou. Ah, Lua de mel do Rafael. Do Rafael. Bom, meu carro tá aqui, Henrique. É, ali, ó. Aqui é um muro. Rafael, não sei questão da gente tentar ajudar o Henrique, gente. Eu, eu até tenho tentado, mas pergunta se ele aceita alguma ajuda. Mas não é questão de aceitar ajuda, Rafael! É questão de ajudar e ponto! Amanhã, depois desse porre, dessa situação toda, eu vou marcar uma consulta pra ele. Ele precisa fazer uns exames. Dar um jeito na vida, principalmente. Falta de emprego e o fechamento do restaurante dele tem sido um baque muito forte. É, mas é melhor a gente fazer alguma coisa, porque senão esse baque dele vai ser muito maior, muito catastrófico. Yeah, yeah, oi, yeah, oi. Yeah, yeah, yeah. O que foi, Henrique? Olha o carro, vai no carro. Henrique, Não, tá louco? Lá, tá. O carro já tá parado, já tá na casa. O que que foi? Por eu quê? Vou, eu vou voltar. Ai, Henrique. meu Deus. Henrique? Ai, vai, ai. ai. Nick, levanta a cabeça, por favor. Ai, Mickey. misericórdia, é, levanta, a vai vomitar meu carro levanta. todo. Nick, levanta. Por favor. Levanta. E, Nick, olha pra mim. Fica calmo, tá? Levanta a cabeça. Calma, calma. Michelle, coisa no que é aqui embaixo? Ah, começaram a detetizar minha sala lá. Eu jeito que vem aqui pra baixo que eu não posso parar essas contas aqui, não. Tá o dia inteiro nessas contas. Eu tenho que entregar um relatório para amanhã pro Orlando. Que é ele que vai ser minha salvação. Eu não posso deixar de fazer isso hoje. E se ele não aceitar a sua proposta? Vira essa boca para lá, Bé, pelo amor de Deus. Ele não é maluco. Ele é das antigas. Ele não, não vai fazer isso comigo, não. pode deixar. Bom, já fechei tudo lá em cima. Tá tudo desligado, bonito, lindo. Tá. Tô indo nessa. É, tá tá bom. Obrigado, amor. Tchau. Boa noite, Michelle. Boa noite, meu amor. O que você tá fazendo aqui até essa hora? É, eu tava vendo uns vídeos de dança na internet e acabei perdendo a hora. Mas já tô indo embora. Ah, tá. é, eu só vim pra acertar a mensalidade com você. Eu fiquei aqui o dia todo e acabei esquecendo de entregar. Ai, teu Vino já foi embora, né? Ih, há muito tempo. Tá, acerta ela amanhã, não tem problema, não. Ah, se não tem outro jeito, você que sabe. Tá, tá bom? bom? Beijo. Beijo. Ô, Preta. Vem cá. Vai. Pensando melhor, tá perigoso, tá tarde. Dá pra mim que eu acerto pra ela amanhã. Ah, tá bom, tá aqui, tá ó. Bom? Tá Beijo, bom. boa noite. Beijo, Vamos esperar pra aula de amanhã. Também tchau. não, tchau. A de amanhã vai ser ótimo. Ai, graças a Deus, você quer me salvar. O dinheiro da gasolina e um joelho no seu carro. Ai, tá é difícil. Oi, amigo. Não, tô bem, Vitor me deixou aqui, eu tô bem melhor agora. Eu acho que fui, fui. foi, foi, fez a situação, a missa, sabe, tudo que aconteceu. Mas agora eu tô bem melhor já. Tá bom, pode deixar. Aviso, hein, vocês também. Tá, manda um abração aí pro Ian. Beijo, amo vocês. Tchau, tchau. De não, eu, rapaz, tem que... eu não tenho... É melhor eu dormir, não, Rafa, não. Rafa. Passo... Ah, não, não, não, não, não. Não, tá gelado, Rafa. Tá gelado. Pra sua e pra minha sorte, né, Henrique? Pelo amor de Deus. Até quando você tá bancando com você quantinha? Fala, cara, não tá dando pra te acompanhar desse jeito, Henrique. Amanhã eu vou chegar tarde do trabalho e você vai ouvir tudo. Tudo atravessado é aqui, ó, na minha garganta, tá? Tá, não tem é algum não, não, não, Rafa. Eu prometo. Que... Que mal. mal. Sei. Mas você vai ficar aí, tá? Você vai ficar aí até por esse maldito porra seu. E não pensa em sair enquanto eu não voltar, tá? eu tirar a Agora deixa eu trocar de novo e pegar uma toalha para secar o bebezinho, né? Francamente, né, Henrique? Ah, tá. Pode sair agora, que Tá tá bom olha só, aí eu Agora, o que será que teria acontecido com a Júlia se ela não tivesse sofrido aquele acidente? Onde que será que a Mirtes ia estar? Você já parou pra pensar nisso? Uhum. É, a Júlia sempre foi uma clienta, ainda mais quando ela se encontrada e tal. Aí eu fico imaginando se a Júlia tivesse aqui. Ela ia estar passando banco de armaçou com a Mirtes. O Flávio, o pai da Mirt, né? ele nunca deu as caras, ele nunca, nunca quis saber o paradeiro da filha, se está bem, se tá viva, se tá morta. O Flávio, ele, acho que ele não sabe que, da existência da é porque eu vou te contar a história. O Flávio, quando ficou com, com minha irmã, ela engravidou logo em seguida. Uhum. E aí, ele sugeriu que ela abortasse. Uhum. E ela resolveu abortar mesmo. Mas na cabeça dele, ele acha que ela simplesmente abortou, porque ele teve que sair fora por causa da família dele. Ai, graças a Deus ela não fez isso, né? Não, sério, minha filha é tudo pra mim. bom que ele não fez. Eu tava pensando aqui, que tal... meu amorzinho fazer uma massagenzinha bem gostosa no pai da sua filha, Hã? Hum, só se você deixar eu levar a Mitz também pra escola. Pode Só ser? se eu for junto. Aí, bispo, por favor. Ah, Nando. Poxa, Nando. Nando, você tem que entender que a gente precisa trabalhar. Senão, o que que vai acontecer? A Mirth vai... a gente passar fome? Não. Amanhã nós vamos acordar, vamos pegar a mitch, levar para o colégio e depois vamos direto para o nosso trabalhinho. Ih, não se fala mais nisso. É a minha massagem. Pegou ou largou? Tá, peguei então. Mas pego é o contrariado. Agora aguenta um pouquinho que eu vou lhe pegar um creme. Ela rapidinho. Tá. E aí, é o maluquinho? Demorou hoje, hein? Ah, meu Deus, Deus matei